Boneco mecânico desligado se move inexplicavelmente, fantasma de Marília Mendonça se manifesta em reportagem, a besta do apocalipse na ONU, mulher garante ter relações com o fantasma de Michael Jackson e muito mais. Mas antes, já vai deixando o like para o YouTube dar destaque ao nosso vídeo na plataforma e se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para sempre receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. Rob DeWallers, conhecido em espanhol como Obedece La Mossa, é um vídeo que teria sido criado por um culto latino-americano conhecido como La Mossa e acredita-se que coisas ruins acontecem após assistir ao vídeo. No segundo vídeo vemos uma cena um tanto confusa, uma manta se movendo como se algo invisível estivesse tendo um bom dia. Parece um fantasma se divertindo e rodando de um lado para o outro. semelhante a um leopardo, mas tem pés como os de urso e boca de leão. Este parece ser a descrição do monumento instalado na Praça das Nações Unidas em Nova York, mas é um trecho de Apocalipse que descreve a besta profetizada nos últimos dias. O texto de Apocalipse 13.2 diz A besta que vi era semelhante a um leopardo. Mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Com isso podemos deduzir que o dragão, a antiga serpente, isto é, Satanás, deu à besta, ou seja, a Onu, o poder e grande autoridade sobre a Terra. E é claro que podemos colocar ao lado da ONU a OMS e outras entidades globais que conseguem editar os rumos da humanidade. E realmente eles se sentem os guardiões da paz e da segurança como se fossem os braços do anticristo. Sim, o fim está próximo, o apocalipse já começou, mas e você, já está se preparando para a grande tribulação? Como não bastasse todos os nossos problemas, agora temos imagens do que seria a chegada de uma nave de origem extraterrestre aqui na Terra. Imagens registradas na Itália mostram um objeto refletindo uma forte luz sobre algumas casas e demonstrando apresentar alguma falha ao entrar em nossa atmosfera. Repare que a nave parece assumir uma forma triangular e não para de girar. Será que realmente são eles? No vídeo que se segue vemos uma cena perturbadora. Uma família sentada no banco de um restaurante de um navio em alto mar se alimentando e curtindo a viagem. Mas no canto do banco, um bebê muito estranho. Repare que a criatura olha fixamente na direção da câmera com seus olhos completamente negros. A Rede Globo fez uma matéria especial entrevistando a família da Marília Mendonça na casa onde a cantora morava antes de descer à sepultura. O clima já estava pesado no local, muitos arrepios e calafrios, até que algo se manifestou diante das câmeras e quase ninguém percebeu. que logo desaparece quando a câmera se aproximou. Se você assistir a entrevista completa, verá que essa mulher nunca mais foi vista. O que mais assusta é a sua semelhança com a cantora Marília Mendonça. Seria ela o fantasma que retornou para ficar de olho na entrevista de sua família Rede Globo, especialista em manipulação? Repare que ela está vestida de preto, como de luto a caminho de um funeral. Doze anos após o sepultamento do grande astro da música pop internacional Michael Jackson, uma mulher norte-americana surgiu dizendo ser casada com o seu fantasma. O nome dela é Kathleen Roberts e como não bastasse a bizarrice, ela ainda alegou que a reencarnação da atriz e modelo Madeline Moe. Em entrevista ao site gringo vocal média, Kathleen contou que mantém relações sexuais com o fantasma e que ele faz um trabalho tão bom como um ator de filmes adultos, embora o instrumento dele não seja grande o suficiente. Além disso, contou que a alma do cantor se aposta é de seu corpo para dançar, comer e cantar. Catley contou ainda que às vezes a presença dele é tão real que ela consegue vê-lo bem de pertinho, deitado ao lado dela na cama e olhando olho a olho, sorrindo e cantando. ela não consegue entender é o porquê que ele só aparece durante a madrugada e com as luzes apagadas, ficando aceso apenas o abajur. Eu não na Colômbia existe o Templo do Diabo. A igreja foi construída na zona rural da cidade de Montenegro, que fica a 304 km de distância da capital colombiana, Bogotá. A obra foi idealizada pela organização religiosa Sementes Luciferianas Igreja da Luz, que é comandada pelo satanista Victor Damien Demiwoso, de 40 anos. Segundo informações, a igreja dedicada a Satan foi orçada em 22 milhões de dólares o que é equivalente a mais de 100 milhões de reais que teriam sido doados por mais de 1 milhão de membros da seita. O local é cheio de símbolos que remetem ao satanismo, como a cruz invertida e a figura de Lúcifer que aparece em pinturas e estátuas com sua tradicional representação que mistura tronco humano e pés de cabeça de bode. Vitor que também se intitula feiticeiro, espiritualista, bruxo de magia negra, de vudu e de macumba, disse que para ser membro da igreja é necessário fazer um pacto com o diabo. Destacou que não terá que fazer nenhum tipo de sacrifício ou assistir seitas ou rituais satânicos. O pastor satânico ainda tranquilizou os fiéis, dizendo que depois do pacto, você poderá levar uma vida normal. Só depois da morte que sua alma será levada para o inferno, onde queimará por toda a eternidade. O vídeo a seguir parece nada demais. Sim, o povo é uma criatura realmente nojenta e assustadora, mas o que de fato chamou a atenção neste vídeo é o que ele vai fazer agora. Mas antes, atende-se ao tamanho daquele pequeno buraquinho. No vídeo a seguir vemos o caso de uma jovem que estava em sua loja de brinquedo fazendo um vídeo quando algo que a princípio lhe pareceu normal aconteceu. no fundo, um bonecão de ratazana gigante virou em sua direção justamente no momento em que ela começou a cantar. O boneco realmente é mecânico, o problema é que ela ainda não havia ligado o boneco na tomada.